Canção de mim mesmo Walt Whitman Achaste que mil acres são demais? Achaste a terra grande demais? Praticaste tanto para aprender a ler? Sentiste tanto orgulho por entenderes o sentido dos poemas? Fica esta noite e este dia comigo E será tua a origem de todos os poemas Será teu o bem da terra e do sol Há milhões de sóis para encontrar não possuirás coisa alguma de segunda ou de terceira mão, nem enxergarás através dos olhos de quem já morreu, nem te alimentarás outra vez dos fantasmas que há nos livros. Do mesmo modo, não verás mais através dos meus olhos, nem tampouco receberás coisa alguma de mim. Ouvirás o que vem de todos os lados, e saberás filtrar tudo por ti mesmo. Eu ouvi a conversa dos falantes, a conversa sobre o início e sobre o fim. Mas não falo nem do início nem do fim. Nunca houve mais iniciativa do que há agora. Nem mais juventude ou idade do que há agora. E jamais haverá mais perfeição do que há agora. Nem mais paraíso ou inferno do que há agora. O anseio, o anseio, o anseio. Sempre o anseio para o criador do mundo. Na obscuridade, a oposição equivale ao avanço. Sempre substância e acréscimo. Sempre o sexo. Sempre um nó de identidade, sempre distinção, sempre uma geração de vida. Não vale elaborar, eruditos e ignorantes sentem que é assim. Certeza tal como a mais certa certeza, aprumados em vossa verticalidade, bem fixados, suportados em vigas, robustos como um cavalo, afetuosos, altivos, elétricos. Eu e este mistério aqui estamos, de pé. Claro e doce é minha alma, e claro e doce é tudo aquilo que não é a minha alma. Faltando um, falta o outro, e o invisível é provado pelo visível, até que este se torne invisível e receba a prova por sua vez.